Os números sorteados foram 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23 e 25. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto clicando no primeiro link da descrição.